eu tô agora entrando aqui na plataforma do curso, ó, vocês podem ver aqui os conteúdos dá uma olhada aí na lateral, bastante coisa interessante e eu vou mostrar uma aula para vocês sobre rimando com multisilábicas eu vou acessar ela aqui agora, a aula inteira para vocês, se liga aí você deve estar se perguntando, beleza, entendi o que é multisilábica, os conceitos mas qual é o melhor jeito de construir? construir, cada um tem o seu jeito, mas acho que um jeito básico quando a gente está iniciando a prática, não tem tanta... não consegue fazer de jeito tão intuitivo, é anotar e visualizar. Então, por exemplo, é, você pode traçar uma linha no caderno. De um lado você coloca umas palavras que você quer rimar, e do outro, outras palavras. Por exemplo, você pode, eu separei aqui, ó. Marca mágica. É, lembrando que, você, você, primeiro você para, sem discriminação, depois você vê o que presta, o que não presta, o que fica e o que sai. E nem tudo precisa se manter multisilábica. Então, por exemplo, marca mágica, barca rápida, carta magna. É, aí são, os, os inícios são perfeitos. Né? Marca, barca, carta. Mas você pode sair da rima perfeita. Por exemplo, marca mágica, barca rápida, carta magna, tá, na, é, em vez de marca mágica, vara mágica. Tem mais contexto. Daí eu troquei Vara Mágica, Tara Sádica, Mata Árida, Água Ácida. Isso aqui pode ser que não tenha sentido. Então quanto mais sentido tem, melhor. Menos, na verdade, quanto mais sentido tem, menos vai parecer que é multisilábica. Tamanho o efeito do sentido. O sentido é mais importante. Agora se tem pouco sentido, fica evidente que é multisilábica, porque só ela aparece. Eu vou, eu vou voltar aqui, eu vou escolher quatro desses... Todos os grupos que eu fiz, ó... Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem praticamente material para final de oito estrofes, mas eu vou fazer uma estrofe só. Vou escolher as quatro que tem mais sentido. Ó oh, pessoal, então eu peguei aquelas né agora uns 15 minutos depois. Quanto tempo nós ficamos aqui só na parada? Uns 10 minutos, né? depois de separar aqui, oito multilábicas Peguei quatro delas e criei um contexto aqui e adicionei algumas coisas. Fiz uma rima forjada, né? Também. Fiz umas rimas internas. Fiz uma brincadeira aqui. Eu forjei aqui oxida, de oxidar, né? Com o si, ta tá. o c está, né? O, é, oxida, oxi tá Aí ficou assim, ó. Eu vou ler aqui porque acabei de escrever. No mundo das palavras tem a vara mágica, mas como mudar o mundo onde a mata é arida? A bratoneira e sai água a se dá, oxida a minha mente, dá pra mudar? O se dá. Tiro a carta da manga com que de alforria, rindo-me e poesia, é a minha carta magna. É dia a dia, correria, noite e dia, de barriga e mente vazia, ninguém para a máquina.